Né? tu tipo, já tem ideia, eu também coloca com esse vídeo hum, não, eu vi o grupo, tava vendo? Então, não, a, gente a gente arrebentou, arrebentou um, carro um carro com 5 pessoas, pessoas deles, deles. Matamos 5 4 eu acho Fechou Ó, oh, tem um Civic vindo né? Cadê? Vai dar pra vocês vir aqui depois? Dá... Cara, não consigo parar de abastecer, mano. Mano, porque os caras não saem do carro, é óbvio que é deles, porra. Vai, vai dar lá coisa, chama, essa, porra. É tu, porra! É um cebola, caralho! Seus filha da puta! Fudidos! Fudidos! Vocês são péssimos! Boleta! Boleta! E leva embora! Você é o melhor cebola, teu filho da puta! Ganha! Ruim! Ruim! Péssimos! São péssimos! Horríveis! Car...